É, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou falar sobre a minha nova carreira. Quem é novo nesse canal provavelmente não sabe, mas eu sou um modelo desde 2020 yeah, 2020. E hoje eu vim-vos dar dicas, vou-vos explicar como é que isso tudo aconteceu e eu vou conversar sobre as pequenas coisas que ninguém me contou. É uma conversa muito breve e se vocês gostarem desse vídeo, posso fazer mais vídeos onde vou focar mais nas coisas que, que vou dizer hoje. Eu vou usar meu telefone para lembrar das coisas, porque são muitas coisas que vou dizer hoje, acho eu. E também eu fico muito distraída, mas já, yeah, ok, vamos começar. Para começar, eu assinei com a Mira Models em Barcelona, porque eu morava em Barcelona, em 2020, no início, antes da pandemia, e eu não consegui arranjar nenhum trabalho com eles, porque eu não estava em Barcelona, eu estava em Angola, então aquilo foi meio triste, mas também... Contando com, com a pandemia, foi necessário, sinceramente. minha agência em Lisboa, eu assinei com eles em julho. Mas antes de, de, de assinar com essas agências, eu já estava a trabalhar com fotógrafos, já estava a fazer outros trabalhos. E meu primeiro trabalho, onde me pagaram, foi tirar fotos para a stock. As fotos uh, para a stock são aquelas fotos onde um fotógrafo vai tirar fotos de mim, de outras pessoas e tudo, vão nos pagar. E, aquel, e as outras pessoas que quiserem usar aquelas fotos podem obter essas fotos e ter uma licença para usar. Eu vou deixar aqui uma das fotos que eu tirei né, para essa fotógrafa e vou deixar aqui o link caso alguém queira comprar uma das minhas fotos. É para não comprar de verdade, mas ter uma, obter uma licença para usar. Como é que eu encontrei as minhas agências? Eu procurei agências né, quando eu estava em Barcelona e quando eu estava em Lisboa e depois eu comecei a procurar, saber mais sobre agências. Eu encontrei no Google, fui no Instagram deles, fui no website deles, tentei encontrar reviews da agência e tudo, para ver se eles têm qualquer coisa assim estranha, não? Nunca se sabe se vão é querer me vender ou o que. Mas, já, yeah. <risos> não foi esse o caso, felizmente comigo. Mas, já, yeah. então, eu procurei, eu escolhi um número de agências que eu gostei e depois eu vi quais eram os requisitos para entrar na agência. Eu sou meço 1,67m, um, então eu tive que cortar algumas agências por causa disso porque eu não sou autossuficiente para algumas agências. Um, e depois eu tirei algumas fotos que pediram, porque normalmente aparece um formulário no website teles, onde tens por nome, morada, um, pedem fotos da cara, do corpo, um, da cabeça até a cintura, e yeah, talvez tam também podem pedir fotos das mãos assim. Uh, vai depender de, de cada agência e depois envias, eles depois vão contactar, querem trabalhar contigo, vão dizer, se não quiserem trabalhar contigo vão dizer. Talvez não consegues ser enquadrado no Fashion Modeling e vais ser enquadrado no Commercial Modeling, que é. Os fashion modelings vão, vão desfilar, essas coisas assim. Os commercial modelings é mais para comerciais, que querem pessoas reais. E eu, por acaso, queria mesmo entrar para fashion, mas por enquanto é meio complicado, especialmente em Portugal, porque eu já dei conta que eles não estão assim tão. Um, eles não estão a escolher diferentes perfis para fashion modeling. Mas também, para ser sincera, isso é um processo muito, muito lento, porque nem todo mundo já está a aderir a isso. Como nos Estados Unidos, já podes ver diferentes tipos de corpos e caras na passarela. Uh, mas em Portugal não acho que esse é o que está a acontecer nesse momento. Mas não faz mal. Vou chegar lá, não sei como, mas vou chegar lá. <risos> e antes de procurar, uma coisa que é muito importante, antes de procurar saber sobre agências e tudo isso, tens de saber mesmo se queres mesmo fazer isso. Vão usar a tua imagem e tens que estar confortável com isso, tens que estar confortável com a o teu corpo, tua cara, porque podes aparecer numa revista, podes aparecer na televisão, podes aparecer em qualquer sítio. E se não estás confortável com isso, tens que rever bem <risos> a situação antes de te inscrever a uma agência, porque tens que estar mesmo consciencializado ou consciencializada que sim, eu quero fazer isso e eu sei que provavelmente isso pode acontecer, isso não pode acontecer, coisas assim. Antes de me inscrever, já sabia que tipo de modelo que eu quero ser, quais eram as coisas que eu não queria fazer. Eu sei que eu não quero fazer lingerie, eu sei que eu estou mais para... Um, beauty, assim, comerciais, se puder um, passar ela, eu sei que eu estou confortável a usar fatos de banho, ser fotografada a usar fatos de banho, e ah, então é muito importante saber dessas coisas antes de inscrever. como é que eu encontrei esses fotógrafos? Eu uso uma aplicação chamada de Model Management, uh, essa, essa aplicação funciona melhor em Barcelona e nem tanto em Portugal, em Barcelona eu consegui arranjar trabalhos aí, os meus primeiros, em Portugal eu consegui arranjar umas parcerias né, mas... Yeah. Eu nunca, eu nunca descarto as parcerias, porque eu estou a tentar criar o meu portfólio. É um livro onde vai conter as tuas fotos, os teus trabalhos todos, e vais mostrar isso à tua agência, ao casting, se precisares, e eu acho que é muito necessário alguém que está a começar a entrar nesse mundo ter o portfólio assim recheado. Eu ainda estou a construir o meu portfólio e espero ter o um portfólio assim muito lindo para mostrar a pessoas que sim, eu consigo... Uh, ser fotografadas em diferentes luzes e eu consigo ser um, o que tu precisas que eu seja. Yeah, isso! Além do model, model Management, eu também uso o Tinder, que é muito estranho, mas funciona. Uh, eu uso o Tinder, eu uso o Facebook e Instagram, por acaso algumas pessoas já me contactaram, eu não sei se me encontraram aonde, porque no Model Management tu tens que pagar. Para certas coisas. Então, o que acontece normalmente é que fotógrafos mandam mensagem no Instagram ou em outros sítios para não ter que passar por esse processo de pagar essas coisas assim. Eu vou deixar aqui um screenshot do meu perfil no Model Management e. Yeah, as meninas deviam saber as noções básicas de fazer make-up na cara porque eu pelo menos, eu não sei se vocês dão um conta, eu tenho olhos de panda, tenho essas linhas aqui, não é porque eu não ando a dormir, porque eu ando a dormir muito, mas é porque eu nasci assim. Mas quando eu passo o corretivo e eu faço o meu make-up, aquilo consegue ser disfarçado mais facilmente, então eu acho muito importante saber cuidar do cabelo, saber cuidar da sua cara e das unhas. É muito importante ter o visual assim cuidado, e estar pronta para poder fazer qualquer coisa. Eu normalmente faço mini sessões aqui em casa, eu tiro fotos e tento ver quais são as posições que mais me favorecem. Eu já sei que esse lado da minha cara eu prefiro mais que esse lado daqui. Então é muito importante conhecer a tua cara, saber quais são as posições. Eu gosto muito de, de, de ter uma pasta no Pinterest onde tem muitas sessões de diferentes modelos e assim eu consigo ter um, inspirações de posições, e como posicionar meu corpo e, e mesmo a cara e eu fico a experimentar e tiro fotos para ver o que fica -me melhor, assim na hora de fazer as sessões com os outros fotógrafos, eles não tem que estar assim sempre a me dizer, ou tens que ficar assim, porque normalmente as sessões, nós não queremos que as sessões vão para duas horas ou três horas, queremos aquilo para ser muito, muito, muito rápido e facilmente. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas que são lentas, que não sabem o que estão a fazer e que não estão confortáveis na sua própria pele. Então é isso. Sinceramente o que tem me ajudado muito essas sessões é por a minha mente a pensar, ok, eu sou a Taia eu sou a única pessoa que tem essa cara, então eu vou dar o meu melhor e eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser nesse momento e eu vou tirar essas fotos não importa se, se, se eu fizer uma posição assim meio estranha porque eu só estou à frente da, da câmera e não sei o que está acontecendo atrás da câmera por vezes na nossa cabeça pode parecer muito estranho, mas na foto pode ser muito muito bonito, então sempre experimentar, é sempre Pôr um pé à frente e não pensar muito, mas também tens que ter controle do teu corpo e da tua cara ao mesmo tempo. É meio complicado dizer assim, mas na hora vais perceber melhor. E é muito importante guardar os números do Instagram as redes sociais das pessoas, dos fotógrafos, e sempre manter em contato, fazer trabalhos, tentar coisas novas, tipo, eu agora estou aqui em Abidjan, já estou a conversar com algumas pessoas para fazermos trabalhos juntos, e aqui eu vou aproveitar e comprar coisas para poder tirar umas sucessões assim, únicas, para aumentar ao meu portfólio. Se tiverem qualquer dúvida ou uma opinião, podem deixar aqui nos comentários, ou podem mandar mensagem no Instagram, espero que tenha gostado, bye!